Fala galera, beleza pura, garotinho? Estamos aqui no canal para falar de um assunto que tá movimentando aí, né, o, o dia de hoje né? Um post publicado aí pela, se não me engano, pelo UOL, né? Eu vou deixar aqui até o link na descrição, né, para vocês que não, é, ou não puderam acompanhar Ou que estão sabendo aqui pelo, por este vídeo, né? que a jornalista, né, a repórter da Rádio Grupo, né, que está fazendo aí na Copa do Mundo uh, os comentários aí no Globo de Passos, né, nos programas aí que estão acontecendo durante esse mundial, né, a Ana Maria Matos disse que o Harry Kane uh, não fez nada demais na Premier League, que não fez, não fez uma temporada tão boa assim, sendo que o próprio Harry Kane, todo mundo sabe, foi atireu do Tottenham na temporada, 41 gols uma temporada brilhante. e aí a, o pessoal criticou a Ana Thaís Mata nas redes sociais e ela se vitimizou falando da questão não, do preconceito disso, daquilo, daquilo outro da questão do machismo e tudo mais Então um pouquinho vamos parar para analisar uma, uma simples situação quando alguém vai te perguntar sobre uma Questão tática, técnica, de posicionamento, números da temporada, tudo mais, tem que analisar como ele se destacou, a forma como ele se consolidou. Não é Tomou que ele está na Copa do Mundo e está sendo decisivo acima de tudo. Não pode, de forma nenhuma, alguém chegar e falar para você, olha, é... esse jogador aqui não serve, porque é um jogador que não. não, não... Não faz uma temporada tão interessante Não é um cara que Decisivo Ou algo do tipo Não pode se falar isso de um cara Que foi artilheiro do time na temporada na, na Premier League E principalmente O cara que Dominou qualquer possibilidade De questão de técnica, de tática e tudo mais Um ano inteiro O Helmick Kane hoje é considerado para muitos, um dos, maiores, um dos maiores jogadores da, da Inglaterra nessa atual geração. Ah, e isso, o próprio Pochettino, o técnico do Tottenham, fez com que ele desenvolvesse de uma maneira muito grande nos últimos dois anos, tanto na temporada retrasada, quanto agora, nessa temporada que terminou agora, aí, recentemente, ah, antes da Copa do Mundo. Então, assim, Hoje, o Harry Kane já é um cara consolidado. Hoje, o Harry Kane é um cara que se mostra um jogador de alto nível técnico uh, entre os melhores atacantes do mundo. Não os melhores jogadores atacantes do mundo, mas com muita facilidade. Com muita facilidade. Acho que isso se é, é, é, confirma como um jogador top. Agora, não pode... É uma jornalista é, falar com desprezo, sem ter conhecimento nenhum do futebol europeu, sem ter conhecimento nenhum de forma tática, não desmerecendo também o trabalho que ela está fazendo na Rádio Grupo, também uh, para chegar onde chegou, também tem os seus méritos. Né, isso aí é em qualquer lugar, e acho até, até uma coisa que a gente tem que falar aqui também. Quando né, o Luciano, o Luciano no Vale apostou. Na Luciana Mariano, para ser narradora do, do, na, na rede bandeira de comunicação, lá em meados de 97. Se não tiver caralho, depois vocês podem aqui me corrigir nos comentários. O, o Luciano Pedro que uma ousadia. Ele apostou, ele acreditou, porque ele sabia que as mulheres da narração de futebol poderiam vingar. E é o que está acontecendo agora, na Copa do Mundo. Também, na, quando nós tivemos a, lar, a, loja, a narradora Leis, né, para a Liga dos Campeões da Europa Também, com o Sport Interativo, fez muito bem Se consolidou nesse ponto Se, se, se subiu num, num, num patamar Que mostra que as mulheres têm condições de narrar futebol de uma maneira decente Consciente de Que tem uma, uma... Que tem capacidade de se tornar É... Lagadora, assim de Top mesmo, tá ligado? E aí o que, que acontece? Vem uma uma, uma, uma uma repórter Que se acha que comenta mais que todo mundo E simplesmente Fala qualquer asneira na televisão Como se fosse um desprezo Para um jogador Que pôs os destaques da temporada isso não pode, isso é inaceitável Eu conheço muitas amigas minhas é, Desde a minha convivência no Borussia Dortmund no Brasil é, com, a, com a presidenta Maiara Batista Que dá mais de quatro anos é, Que lutou muito para ter o reconhecimento do Borussia Dortmund no Brasil Perante o Borussia Dortmund Coisa que já conseguiu agora nesse esse ano E você tem também aí a, a A Gabi do, do, do Cartola PC também Que... que já analisa futebol e tudo mais e tal Que são melhores do que a Ana Nathalie Matos Ou seja, não é você ser Machista como ela, a Ana Nathalie Matos Que se considera toda vez Que tem um Um, um, um vitimismo muito grande uh, Quando alguém critica ela, ela pelo fato de ela Falar de uma maneira equivocada Porque todos nós temos que reconhecer Onde você está errado? E ela não se não se não entende que ela, que ela está errando. Ela bota a culpa ah, como se fosse oh, oh, oh, oh, como se as pessoas fossem machistas contra ela ou contra as mulheres no jornalismo esportivo. Isso não existe. Quer dizer, e pode ter em algumas áreas, mas nunca, nesse caso nessa situação isso não existe. Ela errou, ela fez um comentário absurdo. Ela fez um comentário literalmente assim, sem nexo nenhum. E aí quando vem a crítica pra cima dela, ela responde de uma maneira ainda mais grosseira. E se bobear, até um pouco metida, de certa forma. É arrogância. Porque eu vou botar a culpa no machismo, hoje em dia, é muito fácil. Ainda mais em, na, em qualquer área esportiva, se as falam do feminismo, disso, ou daquilo, também é outra que muitos, da, muitas da, vezes dão desculpa para querer desmerecer o trabalho que as próprias mulheres conseguiram ou conquistaram ao longo do tempo. E no jornalismo esportivo, seja na narração, seja no, na, na área de repórter ou na área de comentarista esportiva, é... Trava... Trabalharam ou conseguiram o seu conhecimento com seu mérito. A Ana Thaís Matos, Matos por mais que ela tenha chegado a um nível de K-Potter uh, e depois passar para ser comentarista de uma maneira ultra ela não tem conhecimento nenhum do campo de jogo. Ela não tem conhecimento nenhum de questão técnica do futebol nacional, do futebol internacional, nada, zero. Ela tira o um espaço em que outras mulheres com outra uma, que tenham uma qualidade de comentar o um jogo melhor do que ela, deveriam estar. Ela simplesmente está tirando a vaga. Ela não está se colocando para ser uma autoajuda para as mulheres no jornalismo esportivo, no contexto geral. Então, a, a questão é que a gente tem falado, e eu, convivendo com muitos jornalistas esportivos e jornalistas esportivos em muitas das áreas a humildade ela tem que ser colocada como uma forma de você baixar a bola desce do salto reconheça que você errou a falar um absurdo em rede nacional seja no rádio, seja na televisão você tem que saber entender e reconhecer que você pode aprender a ter um conhecimento maior de futebol e errar, tudo bem todo mundo erra em qualquer lugar em qualquer profissão isso basicamente acontece no dia a dia agora o que não pode é você errar em rede nacional e não assumir o erro e querer culpar em outras coisas então é o que eu sempre digo por exemplo uh, tem uma outra é, jornalista uh, do grupo Globo que é muito boa que praticamente até não tem um reconhecimento uh, no, no, no contexto geral uh, esportivamente falando a Mayra Siqueira, né, que já foi nadadora, é no, no, inclusive tendo muitos resultados no, na, na natação brasileira, e que virou repórter, e que hoje eu considero uma das melhores repórteres e nível de comentarista no, no Brasil, assim, mas de longe. Entendeu? Não é tão que ela foi chamada para a ESPN para comentar na Copa do Mundo, porque a Mayra ela tem uma capacidade muito grande de conhecimento ela aprendeu com conhecimento e ela aprendeu com pessoas o mais alto gabarito como o caso do Deva Pascubit saudoso uh, e, aí, e aí a gente tem que entender o seguinte quando as pessoas fazem a crítica para uma profissional não está fazendo uma crítica por ser ela ali a pessoa está fazendo uma crítica para que ela reconheça o erro e procure melhorar e se coloque no autoconhecimento porque quando você aprende a ter conhecimento novo a algo novo, você sempre vai conseguir estar num patamar maior independentemente da área que você esteja no jornalismo esportivo tanto para os homens quanto para as mulheres isso é, é é uma coisa que você coloca como natural para você amadurecer. Para você crescer. E isso, a Ana hoje, infelizmente, ela não tem esse amadurecimento e não aprendeu e não entendeu que os tempos mudaram. Cair nessa, nessa ladainha do machismo, disso, daquilo, perde o seu argumento. Porque eu em de você reconhecer que você errou E falar, olha, realmente eu errei aqui uma, uma, uma avaliação, um erro de avaliação Sobre um jogador que é fundamental para o seu clube e para a sua seleção E que de fez uma temporada brilhante. Pedir desculpas, reconhece seu erro, ponto, acabou Ela morriu o assunto ali Não, ela pega, bota para aparecer e vai botar a culpa no, em algo que não, não, não, não tem cabimento nenhum. Que não existe. Ou alguém chegue pra ela e fale. Olha, você tá errado, tá fazendo um caminho errado, tá botando culpa em algo que não, você não pode. Aprenda, reconheça e baixa o seu sal. Busque melhorar. Atualiza-se. Cresça-se. Quem sabe aí nisso, ela poderá ser uma jornalista melhor. Porque isso é o que faz engrandecer o jornalista. E não vou dar a culpa em algo que não tem, aonde não está. Eu vou deixar aqui na descrição a matéria que o UOL colocou repercutindo essa declaração absurda. Né? E você, aí nos campos dos comentários, dê a sua opinião, fale aí sobre o assunto. É Quero saber muitos comentários de vocês aqui embaixo, para tentar discutir esse assunto e, principalmente, para mostrar para as pessoas, inclusive, para os jornalistas em questão e a jornalistas em questão, que o jornalismo feminino, é, esse motivo feminino está chegando muito mais além. Mas não é pelo vitimismo, é pelo seu trabalho, é pelo seu reconhecimento Se conseguir fazer isso, ótimo! Tá fazendo isso muito bem Tanto que até... estou é, encostando muito das narrações da... da das jogadoras da Fox, por exemplo, da Copa do Mundo Que tem sido... Hum, ótimas, espetaculares Agora, senhora Andrés Matos Baixa a sua bola, reconheça o seu erro e para de vitimizar algo onde você não tem no seu cabimento. Quando acontece um assédio a uma mulher num estado de futebol, ok, aí você tem o direito de protestar e reclamar. Agora, quando você erra um comentário relacionado ao futebol, de um craque, o futebol internacional e mundial, você não está sabendo reconhecer o seu erro e não está se sabendo atualizar quer é se ser arrogante no ponto de você não se entender que tem que crescer para evoluir e se colocar num patamar top de linha, tá certo? Um abraço para vocês aí e até a próxima, hein?